E de noite eu sonhei com fogo e água. Da onde veio? Eu digo, fogo representa Deus, né? Deus quando se apresentou ali na ardente como fogo. E água representa que o Espírito Santo. Há um algo. Deus ele procura maneira de se comunicar com a gente. Ele quer muito se comunicar com nós. Nós é que viramos as costas para Deus, né? Mas Deus ele tem prazer em receber a nossa oração. Quando nós nos prostramos diante dEle, buscamos, invocamos o nome dEle, buscamos a face dEle de fato e de verdade. Amém. Porque o nosso Pai, Ele conhece quando nós somos verdadeiros com Ele. E nós temos que ser verdadeiros com o nosso Deus, deixando a mentira, deixando os foguês, deixando as indagações e derramando a nossa alma perante Ele. Para que ele tenha prazer em nós. Que ele nos veja, ele já nos vê. Mas que ele tenha prazer em nós. Que ele se alegre com a nossa oração. Né? Com a nossa dedicação às coisas de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Trazendo a palavra de Deus, a boa palavra. A palavra que cura. A palavra que liberta. A palavra que salva. também. gente não tem outra, só tem Deus. Corra para Deus, não espere a morte chegar. Chega a morte, segue-se o que? Um julgamento. E é tarde. Deus, ele dá mil oportunidades para nós, uma vida inteira de oportunidades. E as pessoas rejeitam o nosso Criador. Quem rejeita Deus, também naquele dia será rejeitado. Porque Deus não é que nem nós. Ei, ei, tadinho, meu Deus. Ah, se eu pudesse eu tirasse a não mão Nós temos esse coração Essa inclinação Mas não é assim Isso é quando a pessoa é nossa amiga Quando é ah, desgraçado mata e morra Porque a gente é a nossa carta E nós temos uma inclinação por pecado Mas o sangue de Jesus Ele nos lava E nos purifica De todo Pecado. Então, se lava nesse sangue, não espero o dia do Senhor chegar, porque é difícil, gente. É difícil, é hoje, não deixo para amanhã, amanhã pode ser tarde. Tem uma palavra aqui na Bíblia que diz, louco, eu estava até vendo de manhã. Hoje pedirão a tua alma, que tem tudo para apresentar para Deus. A pessoa nunca fez uma oração, nunca louvou engrandeceu a Deus com o coração, com a alma pura e sincera. O que ela tem para apresentar para Deus? Para Deus livrar. Deus livra da morte também, tira do poço. Né? Deus é Deus. E não há quem peça o agir do Senhor em nossa vida. Nós é que faz o impedimento. Ah, tô fraco estou fraca é cantiga de Guiné. Sacuele, é, como queira chamar. Não estou fraco, não, posso estar fraco, mas em Jesus eu sou forte. Se eu fosse olhar a minha situação, eu já tinha movido. Eu já tinha ficado deprimida E a depressão já tinha me levado Maior que a depressão Que as minhas tormentas É Deus Amém. E Ele está na E Hoje quando eu acordei Eu já glorifiquei o nome dEle Abri os olhos da minha cama Eu já consagrei, já entreguei o meu dia A pessoa de Deus Que tem Deus, ela anda de cabeça erguida Dentro das situações Não se quebrança porque porque ela tem uma certeza, você que está. Aproveite o momento, lança, derrama sua alma, derrama todo o seu fardo pesado e pede para Jesus trocar pelo fardo leve, que ele promete. Mais Escra... Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!